Hey guys, what's up? Aqui é Roneda, uma cena da English Experience e eu quero te dar muito bem-vindo a esse vídeo que talvez você tenha ouvido em algum post, em algum anúncio, talvez no Instagram, no Facebook ou talvez até mesmo aqui no YouTube. Então deixa eu te explicar rapidamente sobre o que se trata esse vídeo para você poder entender e realmente aproveitar ele por completo. Bem, esse vídeo se trata de um teste de estilo de sistema representacional ou de sistema preferencial. Ou seja, é como o seu cérebro gosta de aprender. E por que, que isso é tão importante? Porque talvez você estuda, estuda, estuda, estuda e não está tendo um bom aproveitamento nos seus estudos. Talvez você não esteja memorizando, talvez você não esteja aprendendo. E talvez você até se ache burro, falando, meu Deus, eu estudo tanto e eu não estou conseguindo aprender. E aí você acha que a culpa é sua. Não, relaxe, take it easy, calm down, porque... Okay? Talvez o erro o, a culpa não é sua, talvez o jeito que você está estudando é que está errado. E é isso que você vai descobrir, porque eu preparei um teste super top das galáxias, assim, o melhor teste que você vai ter, para você descobrir como que o seu cérebro gosta de aprender, como ele prefere aprender. Aí a partir disso, então, você vai poder utilizar técnicas, ferramentas, recursos para aprender muito mais rápido, muito mais facilmente. Então, aquilo que talvez você levava uma hora para aprender, utilizando o jeito que o seu cérebro gosta de aprender, você talvez vai aprender em 10 minutos, 15 minutos. É impressionante. Mas, antes, obviamente, eu preciso te pedir para já deixar seu joinha aqui no vídeo. Se não tá inscrito no canal, corre lá, se inscreve, porque assim, motiva, né? A gente também é motivado, e aí quando eu vejo o canal lá tendo um monte de inscritos, eu vejo os vídeos tendo várias visualizações, eu fico mais feliz, aí eu vou produzir mais conteúdo, vou produzir mais coisas pra vocês, tudo de graça, tá bom? Então, se inscreva e deixe seu joinha aqui no vídeo. Bem, gente, esse teste, ele se chama Sistema Representacional ou Sistema Preferencial. É um teste que foi desenvolvido pela PNL, que é a Programação Neurolinguística, talvez você não saiba, mas é que o teacher aqui ele é Master em Programação Neurolinguística. Eu sou, tipo, nível mestre, né, tipo, rei dos magos, sei lá o quê. Não, não sou isso não, gente. Mas assim, eu gosto de trazer para os meus estudos várias técnicas, várias ferramentas de outras áreas que às vezes você olha assim, putz, o que isso tem a ver com o inglês? Diretamente talvez não tenha, mas se você sabe aproveitar aquela, aquela técnica, aquela ferramenta e coloca nos seus estudos, você consegue utilizar o seu cérebro de uma forma muito mais eficiente. Então por isso que eu sou, além de Master em PNL, eu sou coach, eu sou hipnólogo, talvez você não saiba, mas aqui eu tenho alguns vídeos falando sobre hipnose, procura aqui no meu canal também. É, o que mais que eu sou, gente? Eu sou especialista em aprendizagem acelerada, sou de sou pós-graduado em neuroaprendizagem, hoje eu tô me achando, né? Tô querendo falar todo o meu currículo, meu Deus do céu, é muito abaixo autoestima, porque na verdade a gente fica se reforçando assim, é porque você quer mostrar o que você é, mas relaxa. Never mais. deixa tudo isso para lá, porque o importante é eu trazer um conteúdo de qualidade para você e é isso que eu quero. Então vamos lá, Por que, que esse teste é importante? Porque a PNL, ela descobriu como o cérebro da gente funciona, e se você descobre como ele funciona, como o seu funciona, você consegue aproveitar muito melhor para você poder aprender mais. Então basicamente, existe, basicamente não, existem quatro estilos, quatro sistemas representacionais. O visual, o auditivo, o sinestésico, que é aquele cara que gosta de pegar as coisas, que gosta de, de executar. E o digital, que é o que fica na cabecinha aqui. Nesse vídeo, eu não vou falar pra você o que, que são esses quatro estilos, sabe Porque Se eu te falar agora, eu posso interferir nesse, nesse teste que você vai fazer daqui a pouco, tá? Então, eu só vou falar isso depois. Além desse vídeo que você está acessando aqui, vai haver mais quatro vídeos, que é um vídeo para cada estilo representacional. Vai ter um vídeo para o visual, vai ter um vídeo para o auditivo, vai ter um vídeo para o cinestésico e um vídeo para o digital. E aí dentro desse vídeo eu vou explicar exatamente o que, que é esse estilo representacional, é, é, como que é essa pessoa que é visual, por exemplo. Como ela gosta de aprender, como ela deve estudar, quais são os erros que ela comete na hora de estudar, que vai atrapalhar o aprendizado, que não vai ajudar ela. Então, eu não vou falar isso aqui agora, porque senão eu vou interferir, eu vou, eu vou meio que te induzir a algumas respostas nesse teste. Aqui nesse vídeo, na descrição desse vídeo, tem um link. Nesse link, você consegue é, acessar esse teste online. Você vai fazer um teste online, você vai responder algumas perguntas, tá? E aí você vai no final ter um resultado, você vai descobrir se você é visual, se você é auditivo, se você é sinestésico, se você é digital. E aí quando você sair esse resultado, vai te falar qual é o seu estilo representacional, você vai clicar no link que vai aparecer lá e aí você vai ser guiado para um outro vídeo que está oculto aqui no meu canal, porque eu não sou bobo, né? Não vou deixar aqui liberado para vocês. senão você vai já querer ver e não vai funcionar aí o teste. E aí sim, por meio desse link, desse vídeo, você vai descobrir como é o seu estilo, como você gosta de aprender, como o seu cérebro gosta de aprender, você vai ver que talvez você não esteja utilizando isso de uma forma adequada. Então, gente, é basicamente isso. Faça esse teste, clique nesse link que está aqui embaixo, siga as instruções que estão lá, tá bom? Siga com muita atenção, observe o que está sendo pedido. Não racionaliza tanto, não fica muito, ah, eu sou assim, mas sou assado, mas às vezes eu sou assim. Não, siga seu coração, siga sua intuição, responda o mais intuitivo possível, seja menos racional, seja menos lógico nesse momento, porque senão você vai bugar o teste, você vai ferrar o teste, e talvez o teste não vai dar tão certo como deveria dar. Então seja mais coração neste momento. Paz, amor, vamos seguir nessa linha de raciocínio, que aí você vai descobrir como que é o seu estilo representacional preferencial, como você prefere aprender, ok? Coloque aqui nos comentários o que você achou do teste, e aí nos vemos nos próximos vídeos aí, falando sobre cada um desses estilos. That's it, see you! E lembre-se de não esquecer de se lembrar de se inscrever no canal, ok? Bye, bye!